Olá pessoal, mais uma uma videoaula aqui. É, eu levantei aqui uma casa para dar uma só um exemplo é o seguinte, a gente está numa casa a gente está fazendo aqui cheio de linhas. O correto é a gente é fazer isso aqui, né? Usar a, a borracha para apagar o que a gente não quer mais aqui das linhas, né? Depois que levantou aqui essa parte é, aqui do, do no SketchUp, né? Então a gente pode passar a linha, mas vai acontecer Tu tá? então, apagar alguma coisa e vai acontecer isso aqui, ó. Hum, o que será? Tem coisa errada aqui. Muita gente, em vez de consertar o erro que tem aqui, tá? Vai fazer o seguinte. Vai vir com o botão direito aqui em cima. E vai ocultar. Olha só. Já vi muito disso aqui, o pessoal vindo e ocultando aqui, ó. Ah não, não consegui, tá? Cada vez que eu apago, a face desaparece, então eu vou ocultar. Tá? Então, assim, quando acontece algo assim, geralmente quando a gente importa é, alguma coisa do AutoCAD, é, lá no próprio AutoCAD a gente pode ter colocado alguma, alguma linha que ficou torta. E quando trouxe pro SketchUp, ele, ele, ele notou essa linha torta. E ele não vai fechar, tá? O que você tem que fazer, muitas vezes, é... Todas as vezes, né? É se poder arrumar. Tá, eu peguei um, um, um trabalho que, que tinha um de, de, de um é, de um arquiteto que tinha coisa falhando assim, ó. Sabe, eu levantei a casa e ficou uma, umas falhas assim. tá O que a gente tem que fazer é arrumar. Tá? Não adianta pegar e, e colocar alguma coisa aqui ou simplesmente ocultar. Quando tu oculto uma face, tá? Tu não tá excluindo, tá ocultando. Isso vai dar, te dar problema mais tarde, tá? É... Outra coisa bacana Que vocês têm que saber Além de arrumar Se aparecer algum erro, tem que arrumar Tá? É... Mesmo que tenha que começar de uma parte Ah, tem que dar vários Ctrl Z Tem problema O negócio é que, que tem que ser... Tem que ser certinho, né? Quanto vai su subir uma casa Tá? É... Vai ficar roxo tá, Eu dei aula na época dela no técnico de SketchUp e eu pedi o pessoal, né, explicando que, que não podia deixar essa coisa roxa aqui. Cada vez que acontece isso roxo, a gente aperta Ctrl, ó, e ele, desenver... ele vai inverter aqui a face, tá? Isso aqui tá... Aqui tá certo, tá? Então, ó, se eu puxei e tá roxo, aperta Ctrl. Ah, por que não posso deixar assim? Se eu pegar um balde de tinta e, e pintar em cima, ficar da mesma cor. Pintei de vermelho, ó, oh, ficou vermelho, meu, essa face invertida. Só que se eu for, for renderizar isso aqui, tá, lá no teu render não vai aparecer vermelho, vai aparecer roxo, tá. Pode botar uma pedra palito, uma textura diferente, que vai sempre aparecer roxo, tá. Então, é, é, é importante a gente trabalhar com essa parte aqui, tanto a parte de ocultação, quanto a parte aqui de, da de gente desvirar a face. Então, é super fácil, né. Botão direito, inverter face, tá. Ah não, mas é que eu fiz toda a casa e só uma parede ficou invertida. Não tem problema, tem que fazer isso, né? Tem que ir lá, pegar naquela face, a face que ficou invertida, botão direito e desvirar. Tá? Inverter face. A gente vai trabalhar sempre na face correta, não na face é, invertida aqui, tá? É, são pequenas coisas que a gente vê, a gente deixa passar na hora de estar tá levantando. Ah, vou lembrar depois, vou voltar aqui, vou fazer. Na hora de renderizar aquela parte aparece, Aí tem que arrumar de novo lá no SketchUp, tá? É complicado. Então, é, atenção no, no, na hora de levantar as paredes. Se tiver uma face que vai tá levantando, tu já pode prever, né? Vai levantar e vai ficar roxa. Né? Ó. Aperta Ctrl. Aí tá? desvira. Não precisa ficar um, o tempo todo indo lá desvirar a face, tá? Então, esse aqui é um, é um erro que a gente vê. pessoal vai em grupos e pergunta por que, que deu um problema naquela parede. Ou por tais situações, ou não apareceu a imagem, tem várias coisas, e é porque a face está invertida, ok? Então cuidado aqui com a face com essas fases invertidas. Então essa parte aqui eu, eu vou encerrar, a gente vai trabalhar depois com, com outra parte, que outros erros do, do SketchUp. Se eu fosse fazer um teste de render aqui, tá? Isso aqui que está vermelho aqui vai ficar roxo, tá? Então fazem um teste aí que você tem renderizador aí, vocês podem testar para ver se realmente vai aparecer esse vermelho ou outra coisa que vocês colocarem aí, tá bom? Então a gente fica aí que vai para a próxima videoaula.